Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar uma ferramenta bem interessante que foi disponibilizada recentemente no no cautopo para fazer previsões, para você identificar focos de incêndio, focos de queimada no meio da sua trilha, no seu no seu planejamento, né? No seu geoplanejamento, para você verificar se não tem nada acontecendo ao redor em relação a focos de incêndio que possa atrapalhar a sua aventura então o um Cautopo, como é, vocês já conhecem, é uma ferramenta disponibilizada para fazer planejamento de, de, de rotas, de roteiros, de viagens, de trilhas né? e para que você é, gere mapas desse planejamento gere arquivos para o seu GPS e vá praticar suas atividades com segurança. E nessa onda de incêndios, de queimadas recentes, a Cautopo então disponibilizou os dados que os satélites da NASA da, né, já coletam e distribuem livremente pelo mundo. Então, por exemplo, nessa nesse exemplo hipotético, onde eu estou fazendo o planejamento de, de, uma, de um pedal né, por essa área, por essa região. E aí termino o planejamento e quero verificar se, de repente, tem algum foco de incêndio na área, nas últimas horas, que possa me causar alguma preocupação então o que você precisa fazer é simplesmente habilitar o menu direito né, com o menu da, da, das camadas e nesse grupo de menus você vai encontrar o menu fire atividade atividade de fogo e aí em poucos instantes ele vai trazer os dados na tela caso esteja acontecendo alguma coisa. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, olha só, ele está me dando dados consistentes de que nessa região aqui que eu estou pretendendo pedalar, aqui mais ou menos no meu quilômetro 55 da trilha, eu tenho vários focos de incêndio e em seguida, no alto dessa aqui começando a subir essa trilha eu tenho outros focos aqui no meu quilômetro 84 eu tenho outros focos é, de, de, de queimadas de incêndio né de fogo muito sólidos então eu posso se eu quiser medir a área fazer medições na área, é, criar um perímetro né, de, de, para verificação do alcance desse incêndio, eu posso, me aproximando, eu posso identificar o horário que esses focos, a data e o horário, o, o, a última data e o último horário que esses focos de incêndio, de fogo, foi detectado. Então, aqui está dizendo que foi às 21 horas e 42 minutos MDT. Então, esse MDT é o Mountain Daylight Time, que é o, é, é o fuso horário das montanhas nos Estados Unidos. Né? Então, eles estão lá mais ou menos finalizando ou entrando, né? no, eles estão no horário de verão, então vai mostrar uh, o MDT, né? o Mountain Daylight Time. Uh, em outras épocas do ano eles vão mostrar o MST, o Mountain Standard Time, mas de qualquer forma isso se refere ao o fuso horário das montanhas. E o fuso horário das montanhas, dependendo da época do ano, ele está a menos, uh, a uma diferença de menos 6 horas em relação ao tempo universal ao tempo zero universal coordenado, né? A hora zero do tempo universal coordenado, a hora zero UTC. Né? É, se você mora em São Paulo, você está a, a, a uma diferença de menos três horas né? em relação ao tempo universal coordenado. Então, enquanto aqui em São Paulo são 18 horas, a hora zero UTC menos três, né? teria que avançar mais 3, seria 21 horas. E como ah, esse fuso horário, ele está, o MDT ele está a menos 6 horas de diferença em relação ao tempo universal coordenado, então ele estaria a 3 horas de diferença de São Paulo. Se São Paulo está a menos 3 e ah, o fuso horário das montanhas está a menos 6, então logo são... Diferença de 3 horas. Então, se no momento eh, que foi registrado esse foco de incêndio, o satélite registrou que era 21 horas, MDT, né, convertendo aqui para o horário de São Paulo, seria 24 horas. Então, as 24, o, último, o último registro de, de, de incêndio seria a meia-noite e 42 minutos daqui. Deu para compreender? O que você precisa saber é que o MDT ele está no fuso menos 6. E aí você analisa, verifica aí na sua cidade qual é o seu fuso, né? O seu, seu, seu horário UTC em relação ao, ao tempo universal coordenado. E aí você localiza o horário que essa imagem, que esses, esses dados foram coletados. Muito bacana, né? Então, agora você já sabe identificar possíveis focos de incêndio ao longo da sua trilha, no seu caminho. Quanto mais focos de incêndio aglomerados houverem na área, mais contundente é a informação. Né? E se você precisar saber qual o horário é, que foi registrado esses focos, é só você fazer a conversão de fuso horário. Né? Então, o satélite, lembrando, registra aqui é, é, na, hora, na hora da montanha, né? horário de verão das montanhas, ou horário padrão das montanhas, dependendo da época do ano, mas é, aí é só você fazer a conversão de MDT para o TC é, da sua região. No meu caso aqui, conversão de MDT para o horário de Brasília, por exemplo. Ou conversão de MDT pra, para o, o tempo universal coordenado menos 3, que é o horário universal, o horário padrão do Brasil. Certo? Bacana, né? Então, até o próximo vídeo.